How much longer is this gonna take? If your daughter's on the line. Just running the encryption. Black, hell! What's up, girl? The data you glommed off the rig. There's no way the Georgians could have gotten this much intel without a man inside the CIA. Fisher, you're up. Dad? Sarah, hi. Where are you? On my way home. I thought you were gonna call last week. Something came up. I'm sorry. That's all right were you in georgia honey you know i can't answer that yeah i know i was just watching it on t ah! sarah sarah ah. Everybody have a line back to Third Echelon? I'm here, Fisher. What the hell's going on? Nikolad's just declared war on the U.S. What? The Georgians hit our communications, transportation, power grids. We still don't know how extensive the damage is. What's our defense? What are we doing? What do we have? Nikolad's caught us with our pants down. All we've got is the laptop you pulled off the oil rig. My daughter. I know, I know. I've got people heading over there. This whole country's a mess. I need to see Sarah. You know what you need to do. We're helpless until we find Nicolads. You're heading for the CIA. Your mission just became critical. Failure at the Red Bear Army Community Hospital in Mississippi resulted in 17 deaths and over 30 injuries. Both county electricity and backup generators were destroyed, leaving <laughs> military train traveling to Norfolk, Virginia collided with a commuter rail line after an apparent failure of its automated routing system. U.S. military has not released the contents of the train's cargo, though federal authorities have evacuated a 20-mile radius surrounding the wreckage. Though no official death toll has been given, initial reports indicate the deaths of over 40 enlisted men. Potential civilian casualties are believed to be much lower. The newspapers talking about cyber-terrorism, an information crisis, information warfare, Call it what you will, but realize that no American is safe until we mobilize our army. Rescue workers, their information grid entirely disabled, were unable to respond to the crash for nearly an hour. Injuries became fatalities as to combine Nicolades, the Georgian president still in hiding. Though his first wave of cyber terrorism focused on military targets, Intelligence proposes that a large-scale civilian target could just as easily... We have faced terror before and triumphed. I promise here to the American people that we will triumph again. Earth is too small a place for the perpetrators of these acts to hide. The United States and her allies will enact a justice that is swift, true, cool, and absolute. Time to get to work, Fisher. Let me reiterate. We cannot afford any casualties. The NSA doesn't operate in the U.S. We don't spy on other agencies. I'm not here. That's right. You've lost existence privileges until the mission's over. We've synced a timer on your Opsat to a pause in the ventilation system fans. You'll have a limited window of opportunity to use it for insertion. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou William Ruff. Gente, voltarmos aqui com nossa série jogando Splinter Cell. Quase falo esse Rico aqui, ainda veio na ponta da língua. Ai, ai. Mas não, vamos jogar aqui book, o Splinter our... Cell, beleza? O clássico de 2002. Jogaço, para mim, um dos melhores jogos já feitos em todos os tempos. A gente está aqui na nossa... Quarta, quinta missão Que é a missão da sede da CIA né? A gente tem que invadir a sede da CIA em Langley Beleza, vamos entrando por aqui Tem um outro acesso lá do outro lado Mas por aqui é mais rápido Então vamos por aqui mesmo Beleza, tudo certo, estamos dentro já Beleza, vamos lá Beleza, só entrar naquela sala ali para poder ter acesso a outra área né Eu adoro esse cabo óptico. Nosso primeiro objetivo aqui nessa missão é invadir o servidor central da CIA. Né? Essa missão é bem caixa grossa. Ser cirúrgica. Aliás, tanto essa quanto a próxima né? são realmente bem cirúrgicas. Qualquer erro. Acho que essa aqui, principalmente, né? Porque a gente não pode eliminar ninguém. Acho que essa aqui acaba sendo até um pouco mais cirúrgica. Até a próxima. A próxima a gente pode sair metendo sarrafo à vontade. <risos> Beleza, chamar a atenção dele ali, aproveitar e pegar esse vagabundo. Só para dar uma contextualizada aqui para vocês, vocês viram aí logo no início que os Estados Unidos está tentando aí lidar né com as consequências do ataque do Nicolás, né, as instalações militares, o, o bicho está pegando né. E nesse meio aí o Sam Fisher é enviado justamente aqui à sede da CIA. para poder investigar aí o, o possível envolvimento de um agente duplo, né? A gente tá investigando exatamente isso. Os dados que a gente conseguiu coletar lá na plataforma de petróleo deu mais ou menos uma ideia de que pode existir um agente duplo aqui dentro da agência. E aí a gente tem que... Olha aí o carregamento. Just got word from our man inside. He says your f in place to I'd be ignorant not to arm you, but keep it wholesome. One agency fatality means the mission's over. E aí a gente tem que descobrir mais informações sobre esse possível agente duplo, né? Até porque essa é a pista mais quente que a gente tem sobre o Nicolás. Beleza, vamos pegar umas informações aqui A gente vai pegando muita informação ao longo da missão Eu não estou parando exatamente para poder ver as informações <risos> Olha aí O cara percebeu lá a luz apagada, vamos lá pegar ele então, como eu disse, eu não estou parando para ler exatamente todas as informações, porque durante a gameplay eu já vou falando com vocês, né? Eu já conheço toda a história, então eu já vou passando todas essas informações para vocês, para não ficar exatamente parando a todo momento para poder ficar lendo papers, né? Vamos lá. O olha essa luz aqui Beleza? Tá na mão. Vou deixar ele aqui atrás da porta, porque vai que alguém vem investigar aqui, né, e já sabe. Beleza? É... Eu, eu lembro de alguns códigos, então eu, eu nem preciso ficar exatamente olhando a todo momento as informações. Ok, vamos lá Olha isso Eu gosto muito da forma como o Splinter Cell lida com, com as sombras, né? As luzes e as sombras e tal Mas vamos combinar que tem horas que fica muito forçado Olha isso Dentro dessa sala aqui, completamente escuro E os caras andando de um lado para o outro no escuro é... <risos> Chega a ser engraçado Mas vamos relevar né, era só a ideia, a ideia inicial era essa, a gente entende Com o passar do tempo essa mecânica foi sendo mais refinada né? Beleza é... Eu acho inclusive que eu deveria ter anotado alguns desses códigos aqui, porque eu vou acabar esquecendo algum. Okay. Beleza, tem um civil ali. Mais um aqui. eita. Dá uma bugadinha ali. Hein? Ok, a área tá limpa, e aqui a gente vai encontrar a nossa arma, a famosa arma <risos> Olha ela aqui, que maravilha Famosa SC 20k, inclusive tem até uma versão dela né? no, no Breakpoint Muito boa, diga-se de passagem, já fiz até alguns vídeos com ela também, muito boa Yeah, I guess. Do you know anybody who was hurt? Oh. Oh, durante a caminhada deveria ter aqui a opção para poder interrogar o cara também, né? Alguma informação ele deveria ter. Beleza, tudo certo. Vamos apagar aqui essa luz e vamos prosseguir. Como eu já disse no outro episódio, eu estou meio que em ritmo de speedrun aqui. Eu já sei exatamente a posição dos objetivos, então eu só vou. Se por acaso der alguma coisa errada, eu volto e refaço a missão para poder ficar tudo bem, bem dinâmico, bem homogêneo. Fischer, o GPS te mostra dentro do servidor. A irmã da irmã está por aqui. Você vai estar pronto para tracar o leque assim que você puder nos acessar. Olha aí do que eu estava falando, né? Fica, fica maneiro, na verdade. Vou te dizer que eu gosto desse aspecto e tal, assim, escuro, luz e sombra e tal. Acho bem maneiro. Mas vamos combinar aqui. Olha isso, cara. Porra essa, a Cia não paga a conta de energia, que é isso? Tudo muito escuro, muito escuro mesmo. Lógico que isso é feito propositalmente para que a gente possa se utilizar das sombras para poder ficar invisível aos olhos dos dos seguranças aí. Mas vamos combinar que não faz o menor sentido, né? Beleza, esse aqui é... Nossa, esse aqui eu me lembro muito bem, 2019 Olha lá, tem um civil ali embaixo É bem engraçado rejogar esse game depois de quase 20 anos aí Realmente é bem maneiro a gente jogar com uma outra perspectiva, né? Jogando numa nova geração, com novas coisas na cabeça e tal, é, é bem maneiro, bem maneiro mesmo. A gente percebe coisas que antes a gente não percebia, né? Opa, não corre não É bem tenso pegar esses inimigos aqui Eu acho que para quem está assistindo de repente não tem a, a exata noção do quanto esse jogo é complexo o quanto ele é complicado é, Eu estava dando uma olhada esses dias no outro vídeo né, que, que eu fiz o primeiro no caso dessa série aqui e às vezes realmente dá a impressão de que é que é bem fácil, né, fazer as coisas aqui e pegar um inimigo, voltar, invadir tal área e tal. Matar um inimigo, pega o corpo, mas cara, não é não, é bem complexo, viu? É bem complexo. Mas aí é realmente só jogando para poder ter essa ideia, né? Beleza, computador aqui. All right, Lambert. We're in. Good. Grim, I'm inside. Just there. The leak is a low security PC registered to one Mitchell Doherty. Great. Doherty's PC is your new objective, Fisher. I'll upload the details to your opsent. Beleza então, né? A gente hackeou ali o PC, fez um, um uplink aí para Gwyneth E aí ela Localizou a posição aí do, do vazamento e principalmente o, o nosso agente duplo aí, né? Que é o Mitchell Dougert. Olha aí, <risos> mais uma vez o que eu falei aí? Olha a escuridão disso aqui. E o cara tá, tá patrulhando normalmente, patrulhando no escuro. Olha só. faz muito sentido, né? Mas é, é aquela coisa, né? A suspensão de descrença, né? Então. note. There is no longer a smoking Isso aqui é um macetezinho que tem nesse, nesse game Um macete que eu usava bastante quando eu joguei lá em, em 2002 Eu não joguei exatamente em 2002, eu acho que eu joguei em 2003, 2004 Quando a gente pula assim né, o, os inimigos eles, eles escutam o pulo, logicamente eles vêm investigar né Lembrando que aqui também tem o, o Assovio, né, o famoso Assovio do, dos Assassin's Creed nasceu aqui né só para lembrar, fazer na verdade, eu estou dizendo que nasceu aqui, eu não tenho certeza se nasceu aqui. Posso estar falando alguma besteira aí, não sei se algum outro jogo, principalmente da Ubisoft, se algum jogo já utilizava essa mecânica do assovio para poder chamar a atenção dos inimigos. Mas, pelo menos para mim, a primeira vez que eu vi foi nesse game aqui. Quando eu joguei esse game eu tinha, sei lá, 16, 17 anos Alguma coisa assim realmente mudou bastante de lá pra cá, né? Muita coisa mudou de lá pra cá Principalmente em relação à minha própria gameplay, né? Em relação à minha própria técnica Essa câmera aqui é uma câmera blindada, né? Então nem adianta efetuar algum disparo nela Beleza, é um, um, zero, é, sete, zero, zero. É isso? É isso. <risos> memória tá boa, bacana, A memória tá boa. Beleza. E... Hey, can you hear me? Só esperar agora. Uh, Vou ficar aqui no escurinho aguardando ele. Então, pessoal, algumas pessoas perguntaram como é que eu sabia se eu tava no escuro ou não, principalmente usando a visão noturna, né? Como vocês podem ver, tem um medidor logo aqui acima da, da munição, da arma e tal, né? Tem um medidor de luminosidade aí, que é onde a gente sabe se a gente está no escuro ou no claro, né? Vou desligar essa torreta aqui Na verdade, eu acho que isso aqui nem é obrigatório, nem precisaria desligar se eu quisesse Dá até para interagir com a torreta Uns pipocos ali Mas como eu tô com pressa, deixa pra lá Ia descer mais ainda. Não, agora vamos subir. Vamos lá. Olha aí. Descarregamentos. Eu só Traces of the media and secures that a secure <laughs> full service in Holland another in Bangkok, Great Canada. Any order? Nope. Take it back and turn up the volume. Muito escuro, of muito escuro. Arrogance of A nation that still believes there is such a thing as a world superpower. Take it back to believe, What? the Chinatown. A nation that still believes there is no, it's like a moaning in the background. Beleza. São duas mecânicas que são muito bem utilizadas no Splinter Cell, que é a mecânica do som e a mecânica da luminosidade, né? Então, até para fazer um contraponto, né, em relação ao Metal Gear que utilizava a questão da camuflagem. Lembra? Até no Metal Gear 3, isso foi muito bem utilizado. Aqui a gente não tem essa mecânica da camuflagem, mas tem a questão do, da luminosidade, né? das da sombras e tudo mais, que a gente usa como uma espécie de camuflagem. É, como vocês viram ali, o, o Dogert, né? ele, ele saiu da sala dele e aí a gente vai entrar aqui furtivamente né? no escritório dele e acessar o, o PC. Great work, trabalho, How Como estamos fazendo, Grimm? Estou trabalhando Very clever back door. Looks like Philip Mass's work. Bouncing to a server. Surf Kalina underscore VA. Which is the Kalina Tech building in... Oh, black hell, somebody spotted me. I shut down. We'll call back. Fisher, we're gonna need you to bag Doherty. What happened with Grimm's daughter? We'll worry about that. You worry about Doherty. Wait for him to take a smoke break. It'll make grabbing him easier. Details on your offset. Beleza, vamos lá. Como vocês viram aí, a GreensDot ela conseguiu examinar aí o PC, tudo sempre remotamente, né? a GreensDot é a hacker da nossa equipe, ela conseguiu invadir aí o PC do Dogert né? E localizou aí de onde os dados estão sendo recebidos, que é o prédio da Calinotech, que é aqui próximo do know how they gained access to the transformers. aqui. The yes, right, Como a gente viu, ela foi detectada, né, pelos agentes da Calinatech aí e eles desligaram o hackeamento, né? Então o Lambert pede para que a gente traga o Dogert para interrogatório. É, enfim. Já está na chuva para se molhar, né? Então vamos seguir o Doggett aqui e capturar ele. Já tem uma equipe pronta para fazer a nossa extração. Só preciso chegar até lá. O Wilkes está em posição para extração. Ele está com o agente especial Baxter, um experto de interrogação. Ele tem um carro de desespero parado em trás. Beleza? Como eu disse, né, o, o Wilkes e o Baxter estão né, aguardando a gente para poder fazer a nossa extração. tirar o corpo daqui, deixar aqui que está completamente nas sombras, sempre para não correr o risco de dar respawn de algum inimigo aqui e localizar o corpo, né? Inclusive se alguém tiver jogando, decidir jogar pela primeira vez, Dá um jeito de esconder os corpos, principalmente nessas missões que a gente precisa ser totalmente stealth, né? Porque se der respawn né, de algum inimigo na área, eles vão detectar o corpo e aí, enfim, pode dar alguma merda. Se for alguma missão que você não pode ser detectado de forma alguma, pior ainda, né? Que aí vai ficar falhando a missão consecutivas vezes e você sem nem saber o porquê disso. I've got another complication for you Some CIA security dick is chatting up Junior Wilkes and Baxter How are they spotted? They weren't hiding NSA presence on Langley is completely legit hmm. The only problem is me and Dorothy Right Beleza, vamos lá Parte tensa da missão essa aqui Vários agentes da CIA na área Barulhinho é chato aqui dentro. Né? Opa! Beleza. Toma. Vamos pegar isso aqui. Dar um choque no outro ali. O pior de tudo é que a gente não pode matar eles, né? Não tem nada. Pensei que ele tivesse dropado algum item aqui, mas não. Beleza, vamos pegar esse aqui também. Tecnicamente, o pessoal o é do nosso isso? lado, né? Então não pode, pode matar ninguém. Tem que só desacordar o pessoal aí. Beleza, vamos lá? Já tem uma van no estacionamento. Mais um agente ali. Tem mais dois, na verdade. Né? Ok, vamos lá. Tá ali. Vamos ver se eu consigo acertar aqui, porque a mira nesse game é, é bem zoada. Eu vou te dizer que realmente se ele tem um, um ponto negativo é a mira, essa imprecisão na mira realmente é, é bem complexo. Vocês perceberem, inclusive no, no primeiro vídeo aí da série que eu fiz Tem momentos em que eu acerto exatamente na cabeça do NPC E eu preciso, sei lá, dar dois, três tiros para poder derrubar o um inimigo mesmo acertando a cabeça É, né, é difícil desse jeito, né E aí não tem desculpa, né Porque a gente tem vários outros games aí que são da época Inclusive como o próprio Hitman, né Se eu não me engano o Hitman é de 2003 Eu não sei, deixem aí nos comentários o Hitman, o Silent Assassin, se eu não me engano, ele é de 2003, 2004, alguma coisa assim. E ele já tinha uma, uma mira bem interessante. Então não tem desculpa, né, Dona Ubisoft? Que humanos, ok, vamos pegar esse aqui. Beleza, tudo certo. Agora é só extrair o Dogert. E aí o resto do trabalho fica por conta do Baxter, né? Do John Baxter, aí, que é o especialista Obrigado. em interrogatórios é da equipe. É o meu amigo. Prazer em conhecê-lo. E esse o Doherty. Ele é o seu. Nós não vamos me dê o Doherty. Toma aí, moleque. É todo teu. Arranca tudo dele aí. Appeared on the internet at 3 o'clock this morning. My declaration of war against the United States of America and its allies. Until every last foreign soldier has left Georgia, this war will continue on American soil and around the world, claiming the lives of the aggressors. The scales of power have been newly balanced, and we will no longer accept the tyranny of the United States. Blame the U.S. media for their part in spreading Kambain nikoladze's message. Ironic counterpoint to the situation at home, U.S. soldiers in Georgia and Azerbaijan have spent their fifth night without combat. Though tensions remain high, military intelligence has been unable to locate any remaining Georgian commando. have dramatically increased their efforts to find Komban Nicolades. U.S. intelligence is combing a constantly expanding search radius extending from Georgia. Each new country, another possible secret alliance with the... Because what we have here is a situation where further airstrikes just won't do any good. Nicolad's army, if that's what you want to call it, is a bunch of... As mourning relatives prepare funeral services, America's law enforcement and military forces prepare for the unknown, waiting for Kumbain Nicoladze's next move. Fisher, your mission is a man named Ivan. Quando Grimsdor got made in Kalinitek server, Nikoladze's mercenários got spooked. They're pulling up stakes, wiping out all evidence of their presence. Including Ivan and his comrades. Who's Ivan? Um of Nikoladze's geeks, um programmer. They're killing their own men. It's all evidence. Let's pray you find them first. Details on your offset. Beleza, então. Vamos lá. Olha ali, tem uns inimigos saindo ali. Vamos fazer aqui. Nossa missão Kalina Tech. Estamos aqui no, no prédio, né? Que detectaram aí o, o hack da, da Greens Dotter. Vamos investigar a área, ver o que é que está rolando por aqui, já que o, o sinal foi detectado vindo a partir daqui. Essa, essa missão aqui eu já vou adiantar para vocês que, para quem não conhece, essa missão, na minha opinião, é talvez a melhor desse game. Eu gosto muito dessa missão. É bem completa, tem a parte stealth, tem a parte. É, a partir do, do tiroteio, é, sem, sem falar que aqui é liberado, né? pode matar quem quiser, desde que a gente encubra é, os nossos rastros aqui, a gente pode matar quem quiser. Então é show de bola. Beleza, Vou chamar a atenção dos, dos inimigos aqui. contextualizando aqui que o Dogert ele foi interrogado lá pelo Baxter e o cara foi dizer que, que então como eu ia dizendo o Dougherty, ele foi interrogado pelo Baxter né? e ele dizia que não sabia né, dos, dos vazamentos e tudo mais. E na verdade o que o cara fez é que ele tinha um, um toque ali, né, acabou levando os dados para um outro laptop inseguro né, e aí acabou perdendo as informações. A, o pessoal aqui na Kalina Tech acabaram fazendo essa interceptação dos dados. aí. Vocês viram aí, eu tentei matar um inimigo aqui, precisei de uns três tiros para poder... Eliminar o cara, é, realmente é complicado Beleza, é 97531 Esse aí eu tinha anotado aqui Preferia anotar os códigos aqui Olha, isso aqui é uma coisa maneira Olha, pô, de primeira, de primeira maneira. Só uma brincadeira. Beleza, vamos lá. Olha aí o som. A gente andando aqui pelos, pelos cacos de vidro. Como eu disse, tanto a, a luz, luz e sombra e o som são muito bem trabalhados aqui, né? Em que se retrai. E os arquivos? every one of them. Thank God. Make sure you leave the bodies for the fire. Of course. É, o bicho está pegando aqui. Aqui, na verdade, o que o está que acontecendo, que inclusive é o motivo pelo qual a gente está por aqui, é porque com o hack do, do uplink que a gente fez lá na sede da CIA, da Dot, né? Ela, ela entrou na máquina lá e eles perceberam, eles estão tentando é, eliminar qualquer tipo de evidência que possa levar ao Nicolazzi, né? por isso que eles estão matando todo mundo, inclusive os técnicos de informática, os caras são, são psicóticos mesmo. Olha só, certeiro esse aí. Coisa rara aqui, viu? Complicado acertar assim. O um único tiro na cabeça, a mira é bem louca. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando aqui o quão imprecisa essa mira no Splinter Cell. Você atira, o tiro vai meio para o lado e umas horas vai para o outro lado. É uma coisa bem sem noção assim. Ok, tem um inimigo vindo ali. Vamos aguardar ele. Beleza. Vamos apagar aqui mais uma vez para poder chamar a atenção do, do outro, né? Então, tudo certo. Como eu ia falando né, sobre a missão aqui, a GreensDot conseguiu também interceptar uma ligação feita exatamente daqui, que foi de um técnico chamado Ivan. Né? Ele disse que está escondido por aqui e que a vida dele está em perigo e tal, esse tipo de coisa. E ele está disposto a contribuir aí com a investigação. Ele tem informações né, para o governo e, logicamente, adivinha só quem é que vai vir pegar o cara. Ele só pegou um pouco mais fora do Ivan. Há um grupo de programadores mercenários vivos no terceiro. Estão caçados por um cluster de minas de caixas de caixas. Você acha que eles possam ter caixas de encrypção? É worth checking. Beleza, beleza. Então ele disse que está num, num local seguro, né? Que fechou as portas e tal. Mas que não vai durar para sempre. Não diga. É assim que os caras encontrarem, lógico que os caras vão matar ele. né? Tem umas bombas aqui que a gente tem que desarmar I need an encryption key. We don't have any. Why should I believe you? There is a bomb. What? The Spitzmans planted it to destroy the data archives. But they put it right next to the gas pipes. It will take out this whole floor. How do I get there? You will need the keypad code for the door. I think it's 33575. Three, three, five, five. Grim, check the building specs. That geek's story about gas pipes holds up. I'm on my way. Make it fast. You don't have a lot of time beleza deu certo então, A munição de choque né? é, tem tem uma margem de acerto maior <risos> digamos assim beleza esse código aqui ficou mais fácil né porque o técnico passou pra gente que eu nem precisei copiar vamos lá então meio dizendo antes, né? Os caras eles estão tentando destruir qualquer tipo de evidência, né? Então os caras eles encheram o, o local aqui de bombas. Pô, tem que passar aqui no meio Ai, tá! Minha vida toda indo embora aí, ó. Beleza, vamos forçar a porta aqui. E tem uma bomba principal, que é essa aí que a gente tá tentando vai... É a bomba principal, né, que a gente está tentando desativar aí, que é essa bomba que tá aqui dentro. Ela tá armada nos canos de gás, né. E aí, se, enfim, se essa aí explodir, aí vai tudo pelos ares mesmo, de uma vez só. Vambora. Putz, ainda pegou um pouquinho de fogo aqui. Minha vida tá indo toda embora. Sem levar um único tiro, só no fogo aí. <risos> Great work, Fisher. That could have been bad. But we've got a new twist for you. I hacked into the power grid. Somebody's thrown the breaker on the fire door circuit. Meaning, you won't be able to open the doors until you found that breaker. Details on your upset. Vamos tirar esse cara aqui. Beleza. Mais um. Vamos embora. do indicado vitorium. Me dê ar thunder. I need backup now. Beleza, vamos lá. Lembrando que a gente precisa restaurar a energia aqui. Pra poder ter acesso à porta Ó, Percebeu ali Agora sim, fez sentido Tá na sombra <risos> show, show de bola Deixou cair um item aqui Mais informação, beleza Vambora Olha, tem munição aqui Bom, hein Granadas, granadas Eu tava tentando lembrar onde é que eu encontrava as granadas hum. Kit médico, tava precisando mesmo Beleza, vamos continuando com nossa saga aqui, para poder localizar o Ivan Lembrando que o Lambert disse a gente que quem vai fazer a extração do Ivan vai ser o próprio FBI, né? O que a gente precisa na verdade é só a chave de criptografia dele Que bom né? Já imaginou se o Lambert pedisse pra gente fazer a extração também do Ivan? Nossa tudo certo? Tudo OK. Vambora, vambora vamos embora. Chamar a atenção tem, tem uns seguranças ali Acabei errando Era pra ter acertado a lâmpada Mas enfim Deu no mesmo A intenção era chamar a atenção deles E eu consegui chamar Eu poderia até matar eles aqui, mas, porra, sinceramente, essa mira é imprecisa desse jeito. Eu trabalho demais. Enfermaria aqui. Olha aí. Um patrulheiro vindo. Vou aproveitar para pegar esses kits médicos aqui. Vai voltando aí, meu filho. Eu lembro que quando eu joguei da última vez esse game Tinha um bug que alguns inimigos conseguiam ver a gente Através da, das paredes, né Eu acho que esse bug foi corrigido Quer dizer, eu acho não Esse bug foi corrigido Era bem chato isso <risos> Key. Okay. Good work, Fisher. Opening those fire doors cleared your path to Ivan, but it did the same thing for the Russians. You better make damn sure you get to him first. Vambora. Update on your situation. To cover our asses politically, in the FBI. We're So what am I doing here? Ivans, a technicality. All we need to trace <grave> Carregada aqui A mira realmente é muito imprecisa eu até preferi no Disparar favor, no não. peito Dê-me quem então, Se eu tivesse atirado na cabeça Nossa, olha aí Os três tiros, geralmente é assim Tem que dar uns três tiros para poder Acertar pelo menos um Você é Ivan? Eu, sim Você é americano? Você é polícia? Sim e não A polícia está no seu caminho Until they get here, I'm the only friend you've got, and I'm not a very good one. We have to leave. We have to hurry. They'll find us soon. That's not my job. I'm here for your encryption key. That wasn't the deal. The deal still stands. The feds will get you out of here alive, but first you have to give me the key. That wasn't the deal I made with the woman on the phone. Listen, do I come to your job and tell you how to murder civilians? What? No. So don't come to my job and tell me how to do mine the Feds are on their way or here already, you're gonna be fine. You can give me the key, or I can take it. That wasn't the deal. You're working from a very limited phrase book. Listen, just give me the key. I'm tired and I hate making people scream. It gets me down. Here. Thanks. And until the Feds get here, find a better hiding place. God damn it! Go away! I'm hiding! Fisher? Você vai gostar disso. Isso me faz nervoso quando você diz isso. Os russos estão no topo. Vocês vão ter que fazer uma limpa antes que o Osprey possa seguramente tocar para a extracção. Beleza, então. <risos> o cara estava doido para ir embora com a gente. <risos> Lógico, né? Mas está tranquilo, guerreiro. Está tranquilo, porque eu já detonei todo mundo aí. Só aguardar o FBI agora. Beleza, a gente precisa ir para a extração agora, né? Só isso, a gente tem que ir embora daqui E agora é que o bicho pega Agora aquelas granadinhas Vão ser bem úteis Vamos usar aqui a mesma estratégia Que eu utilizava antes Olha aí Vamos ver se vai dar certo né? Tem muitos inimigos aqui Beleza, vou pipoco aqui, o engraçado é que antigamente, né, quando eu era mais novo, essa mira do, do Splinter Cell aqui ela não me irritava tanto, acho que é porque eu também não me incomodava em tomar hits, né? Hoje como eu procuro sempre jogar de uma forma mais realista, né, mais tática e tal, hoje eu, eu não, não quero tomar hits, né? eu não quero tomar danos, então... Realmente, quando eu recebo dano exatamente por conta da mira imprecisa da minha arma, realmente me irrita bastante. Infelizmente eu peguei mais ou menos a manha para poder utilizar as armas aqui. E aí eu estou errando menos tiros, na verdade. Eu não lembro se a mira do Pandora Tomorrow, do Chaos Theory, se elas também são assim. Espero que não, porque realmente é bem chato. Beleza, um já foi, Pô, já foi aquele ali. Será que dá pra jogar uma granada lá em cima? Melhor não, né? Vamos no pipoco mesmo. Pipoco do trovão. Toma. Até agora tá indo de boa, hein? Essa parte aqui é bem tensa, velho. Bem tensa mesmo. bem verdade que as granadas ajudam muito, muito mesmo. Beleza, tem, tem uma mina armada ali. Tem, tem minas no prédio inteiro. Boa, boa, munição. Beleza, vamos embora. Toma E agora tem outros aqui Acho que tem mais dois Aí você facilita a minha vida, Gui Ah, acredito Poderia ter flanqueado, né, pô Os dois de frente, assim, subindo a escada e... O pai gosta Que é quem dá o nosso apoio na extração. Personagem maneiro. Acaba morrendo. Pô, belo tiro, hein? Nem eu achei que ia acertar aquilo ali. Beleza, agora é só subir aqui e foi. É isso aí. Tenso demais. Vamos finalizando aqui, pessoal, o nosso segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu estou gostando muito dessa série. Não esquece de deixar o like aí para poder ajudar. Compartilha. Vamos dar um apoio aí a essa série, que é uma série num game um pouco mais antigo. Então, curte, compartilha. Manda para um brother aí, beleza? E vamos que vamos.